Fala Família de Unesse, bom demais, Leandro aqui. O objetivo desse vídeo hoje é te ensinar a fazer um convite simples com excelência. Para você que quer ter resultado muito forte, para você que quer ter um resultado bacana, para você que almeja é, ter liberdade, para você que está comprometido é, com os seus sonhos e que você quer realizar... E a gente sempre fala que esse negócio é um negócio simples, mas porém, é, quanto mais excelência você tiver na simplicidade, mais rápido vai ser o teu retorno. Bom, eu quero te ensinar a fazer um convite simples com excelência, que impacta as pessoas. Uma coisa é você pegar e mandar um flyer é, para as pessoas, convidando para um evento. Nós vamos ter o maior evento. É, da história do marketing de relacionamentos, dessa indústria fantástica, nós vamos ter uma palestra sensacional, que é sobre o negócio do século 21 uma das pessoas que tem um resultado muito forte é o Caio Carneiro. O nosso diamante, o nosso top, é uma pessoa que tem muito para nos ensinar. E eu vou te ensinar a fazer um convite para o dia 22. Como é que você faz um convite simples, com excelência? Primeiro, o que, que eu fiz? Eu relacionei numa lista... Dez nomes. E depois mais dez. Os 10 contatos é, que eu acredito que são os contatos mais próximos a mim, os contatos mais quentes. O primeiro contato é o meu irmão, que ainda não está no negócio. Então, e assim eu relacionei os dez. E depois é, outros dez. Segundo passo: comprei, investi. 10 convites. 10 convites. É. Porque 10 convites? Foi o, o que eu achava que era necessário é, para mim é, convidar. Hoje são 10 convites. É, e porque tá com a promoção lá com o Rogerião: lá, 10 convites você paga um pouco menos. Então, comprei 10 convites, fiz a relação. Segundo passo: aqui. Comprei alguns envelopes e algumas etiquetas. O que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar. O meu primeiro contato dos 10. E vou ligar. 993368. E aí, Vandinho? Beleza, mano? Tranquilo. Viu? Me diz uma coisa. É, eu precisava falar contigo. Tu, onde é que tu tá? Correria? E amanhã? Pode ser? Eu tenho um convite pra te dar. Tu tem compromisso dia 22? Vai ser segunda-feira. É. Não? Beleza. Então tem tenho um convite pra te fazer. Eu vou te entregar em mãos. Daí Que, que horas mais ou menos fica bom pra ti? Isso? Passa? Hum, vou estar no trabalho. Se tu passar no meu trabalho, eu te entrego. Show de bola. E a minha sobrinha, como é que tá? Tá bem. E a Tati? Tá bem? Então tá bom. Beijo e até amanhã. Valeu, Vandinho. Até, tchau. Então, a partir de agora, que eu sei que o meu irmão vai pegar o convite comigo é, amanhã, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o envelope. Eu vou pegar o convite. Vou colocar dentro do envelope. Eu vou pegar um papel e vou escrever, querido irmão, irmão, estou promovendo, e vocês façam isso, exatamente como eu estou fazendo, estou promovendo uma palestra, uma palestra no dia 22 do 8, conforme convite, conforme o convite, o convite. Aceite isto, aceite este convite, convite como meu presente. Conto com tua presença, do teu irmão que te ama. E assina. Feito é, a cartinha. Eu vou destacar. Vou destacar. Vou dobrar. Vou colocar dentro do envelope, junto com o convite, vou pegar uma etiqueta e vou lacrar. Vou colocar aqui, de Leandro para Evandro pronto feito um convite concorda comigo faz sentido que é muito mais eficiente um convite desses é na mão do meu irmão e das outras nove pessoas é, do que eu mandar um whatsapp eu oh, vai lá compra o ingresso custa 15 reais faz sentido eu estou dando um presente para uma pessoa que eu amo que é o meu irmão então eu quero muito que ele vá lá eu quero muito que ele veja o que está acontecendo eu quero muito que ele participe desta palestra, e esse é um presente que eu estou dando com ele. Certamente vai ser muito mais eficiente do que eu pegar e mandar um flyerzinho, certamente vai ser muito mais eficiente do que eu simplesmente fazer uma ligação, e a probabilidade de ele ir lá é muito maior do que eu fazer um convite de forma amadora. Isso é uma coisa simples de fazer, uma coisa simples com excelência, que vai te trazer um resultado muito grande. Espero que meu irmão vá lá e as outras novas pessoas. Então, gente, essa é uma forma que eu achei de, de te mostrar é, uma das coisas que eu faço para ter os resultados que eu estou tendo. Grande beijo no teu coração, dia 22, Caio Carneiro, dê o seu melhor, invista, invista, invista nas coisas simples e duplicáveis, invista nas coisas simples com excelência. Eu sei que meu irmão vai amar estar lá e eu sei que eu vou amar ver ele lá. Beijo no teu coração, nos veremos.